Oi gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim individualmente mostrar cada produto da linha AS Cosmetics para vocês. Então esse é o número 1, um, o AS Clean, ele é que vai preparar a sua pele higienizando, matando as bactérias que existem nela para que ela receba um procedimento de micropigmentação. Nele, nós temos uma alta concentração de própolis, o que vai proporcionar essa asepsia. Então antes, com uma boa higienização e depois para que ele haja com os cuidados anti-inflamatórios para que a micropigmentação dela fique perfeita. A espuminha é bem densa, ela é bem concentrada, veja que ela não cai, é maravilhosa. Aí a gente espalha em todo o rosto. Né, ou local que vai ser é, feito o procedimento. Eu gosto, sabe, de quando eu for fazer uma micropigmentação, higienizar o rosto todo, porque elas vêm toda maquiada e a gente não sabe quem mais usa essa maquiagem dela. Então, é muito importante que a gente tenha essa asepsia toda no rosto, né? porque a gente sabe que a micropigmentação é um procedimento intradérmico e acaba ocasionando um leve sangramento. Então é muito importante que essa ação bactericida aconteça. É isso aí, gente. Um beijo grande a esse clima.